Todos os nossos certificados, nós fizemos assinatura individualmente, mas pode haver necessidade de assinar uma grande quantidade de uma vez só ou disponibilizar para outra pessoa ou outro departamento que precisa fazer assinatura também. Então, a gente vai utilizar o recurso de assinatura em bloco. Clicando aqui em um, um arquivo, um certificado, gente, nós temos aqui o, o ícone incluir em bloco de assinatura. Lembrando que aqui no processo também, a gente tem um ícone parecido, mas que tem função diferente. Quero clicar dentro do, de um arquivo que precisa ser assinado. Incluir em bloco de assinatura. Aqui dentro vai mostrar todos os arquivos do processo. Eu vou marcar o outro. Que é o 424 aqui também. Já está o 53 marcado. Vou criar um novo bloco de assinatura. Esse bloco aqui eu vou chamar ele, vou colocar descrição para assinatura dos certificados da Liga X. Vou disponibilizar para medicina sim. Posso colocar quanto departamento for necessário aqui para assinatura. Vou salvar. Aqui são os documentos, ainda não incluí ainda, porque não tinha o não tinha um bloco ainda. Marquei eles novamente aqui. Vou incluir nesse bloco. Incluir. Então Os documentos agora estão dentro desse bloco de assinatura. Eu vou clicar aqui dentro desse bloco para enxergar ele agora. Aqui está a descrição para assinatura do certificado da Liga X. Está disponível para Medicina 5, chefia. O estado dele ainda está aberto. Quem gerou foi o Medicina 5 eu vou clicar em disponibilizar bloco. Agora está disponibilizado e agora a chefia pode entrar lá em blocos que ela vai conseguir enxergar isso aqui para fazer a assinatura de todos juntos. Quem for responsável vai ter que entrar aqui no, na página inicial do SEI, blocos de assinatura, marcar aqui o bloco, para assinar todos os certificados da Liga X, eu posso clicar aqui e verificar os documentos que estão aqui dentro, posso clicar verificar os documentos aqui que estão dentro desse bloco e posso clicar em assinar para todos simultaneamente.